muito bem começando mais uma entrevista aqui no arte fora do museu hoje eu tenho o prazer de receber Nayana, diretamente de Brasília para conversar aqui com a gente as pioneiras do grafite da cena do DF Olá tudo bem Olá Olá bom, bom dia é, bom, não, bom, é... é um prazer Depende. poder estar aqui com vocês é, o prazer é nosso. Deixa eu te perguntar, eu te chamo de Nath, Nayana, como é que, eu, que você prefere? Ah, o que você achar melhor, todo, do grafite todo mundo me chama de Nath, né? Aí quem já ah. me conhece, me chama de Nay, de Nayana, na verdade é só minha tá mãe bom, bom, hein, bom. Pai, me chama de Nayana. <risos> Não, vamos de nome artístico então, Nath, fica É, bem. Nath... Mas, Nath, obrigado por ter topado participar aqui dessa conversa com a gente. É uma horinha falando sobre sua trajetória, seu estilo, sua vida, seus corres, aí seu, a, a, os percalços que, a gente se, que você tem que fazer para ter uma, ter uma vida e, e, e fazer sua arte, que é muito importante. Né? É muito legal, muito oh, legal. Muito legal ter alguém de Brasília aqui com a gente, uma cidade que a gente já, a gente já fez algumas lives com... Enfim, a gente entrevista tanto gente do grafite quanto pessoas relacionadas com arte urbana num sentido mais amplo, então a gente entrevistou já galera da arquitetura, galera, gente que... Curadores, professores, é, escultores, galera que está mais voltada para artes plásticas, e, e a gente, em Brasília, a gente entrevistou a, o pessoal do Instituto Atos Bulcão. Ai, que né? legal! É, que, enfim, é um... É, ele trabalha mais com azulejo, né? Mas é, seria um... Sim. É acho que eles precurs... têm a licença, né? Para reproduzir o Atos Bucão. Sim, mas é o precursor, precursor aí de, de, de, das paredes ilustradas de Brasília. Nossa, eu, que... eu acho lindo os trabalho do Atos Bucão. É, é não, lindo. é muito bonito. A gente acaba colocando, quando tem algum trabalho assim, relacionado a Brasília, não tem como a gente não colocar, eu sempre, a gente acaba colocando um pouco assim dos azulejos e tal. Ah, eu acho que é super influência, né? Não tem como Nossa, eu acho lindo. Fugir disso. Mas vamos lá, é um papo que não vai ser cronológico, então não vou começar com a pergunta é, quando, como você começou a desenhar, Núdio? Não, não irei por aí, a gente vai ter um papo mais, mais leve aqui, a gente vai trocando uma ideia bem leve mesmo sobre. Enfim, sobre o seu trabalho, né? Mas antes uhum. de começar, para provar que não é cronológico mesmo, eu queria perguntar como é que você está, assim, como é que tem sido a pandemia para você? É... Eu sei que todo mundo foi afetado pela pandemia em, em menor uhum. ou maior grau, né? Mas a gente tem conversado com bastante artista que acabou aproveitando esse período de quarentena, né? Esse período, enfim, de reclusão para estudar novas técnicas, tentar, um, é, enfim, se aventurar em, em, em áreas que não se aventuravam antes. Então, teve gente do grafite que começou a fazer escultura, é, mudou o traço, coisas do tipo. E aí, eu, a, a minha pergunta, é para além de como você está, mesmo se você está bem, é como que, como que a pandemia afetou a sua produção, né? Para além de também é, não poder ir para a rua durante um tempo, né? É, e mesmo de estilo, de técnica, se você acabou aproveitando também esse período para ter uma imersão aí no, no, no seu trabalho. Eu acho que foi exatamente isso mesmo que aconteceu, porque na pandemia, é, pelo menos estou falando né, particularmente assim comigo, eu não sabia o que, que era, não sabia o que estava acontecendo, então a gente ficou com muito medo de sair na rua, né? Então, assim, para se fazer o grafite, a gente tem que estar tá na rua, né? Você tem que, que ter esse ambiente, né? Então, assim, a princípio eu cortei geral, saí na rua, né? Aqui no primeiro decreto, que acho que começou a partir de março, eu já não saía mais para a rua, aí já teve esse choque, né? De você não poder sair na rua, de você não poder pintar. Aí eu acabei caindo para pintura em tela. Então foi bem isso que você falou. Essa coisa da experimentação, né? É, Pare, dei um tempo assim da pintura é, na rua, então fui para pintura em tela, né? Então fui experimentar esse novo suporte. Eu já tinha pintado algumas coisas, mas não. Eu acho o spray é, muito fácil. Não fácil em questão assim de você conseguir fazer tudo, mas assim, ele é muito prático quando você pinta com spray. Você consegue ter um resultado muito imediato, né? Então, assim, aí a pintura de tela já é uma outra técnica, né? É, comecei a pintar com acrílica quero até estudar óleo, mas aí tô mais na acrílica mesmo, então, assim, é um pouco diferente o tempo que você vai demorar para executar aquele trabalho, então, assim, realmente um estudo, né, e você meio que desacelerar um pouco, né, sentar, né, produzir, estudar, você não vai ter aquele resultado tão imediato, assim, então, assim, eu foquei muito nisso, em estudar outras técnicas, né, aí fiquei muito na acrílica, experimentando, até hoje eu tô experimentando alguns suportes, que eu quero começar a produzir algumas telas para vender. Então, eu estou experimentando vários tipos de suporte, vendo como é que meu trabalho fica neles, vendo o que que eu, os erros que eu cometo. Que às vezes, por impulso, eu vou, saio pintando e às vezes coloco algum material é, que reagiu com a tinta em cima, aí já dá alguma, já dá um probleminha ali, eu vejo, eita, eu não posso mais fazer isso. Mas assim, fica para o meu acervo pessoal e serve como aprendizado. Então, foi exatamente isso. Assim. É, eu trabalho com grafite e também trabalho com tatuagem, né? Ilustração e várias, também sou produtora cultural. Então, assim, na pandemia tudo foi fechado, né? Tatuagem, não podia atender, tivemos que fechar o estúdio e tudo mais, então, assim, realmente foi, foi um momento que é, a gente ficou mais sem escolha, né? É, temos que ir para outro lugar, então, vamos para as telas, é, pra... também comecei a estudar desenho digital, eu não sou muito boa, é... Eu tenho muita dificuldade com digital, eu gosto muito de, da, da, da tela, do, dos pincéis, dos lápis de cor, e o digital, às vezes, eu fico muito travada. Mas, assim, ainda estou nesse foco de estudar o digital. É, a pandemia não parou, né? Então, assim, é, agora, que, agora que eu comecei a voltar, né? Agora que eu fiz duas viagens, eu estava sem assim, viajar desde o começo da pandemia, teve um, um evento também em Manaus que eu ia participar só de mulheres, mas eu não tive coragem no final, assim, no, no dia a dia. Eu falei, ai, não vou, gente, eu estou com medo. Até porque eu também sou, sou casada, ele também é artista, grafiteiro, e tem problema de pressão alta. Eu falei, não, não tem como eu ir e tal. Então, assim, agora que eu estou voltando a... a meio que tentar essa normalidade, né, aí consegui viajar agora duas vezes para participar de dois eventos, aí um pouco mais tranquila, porque eu já me vacinei, estou com as minhas duas doses, meu marido também, então assim, agora que está voltando, agora que eu estou me permitindo voltar também, né, porque eu vi algumas pessoas voltando, mas eu não estava segura, agora que eu estou me sentindo segura, para poder viajar, poder participar de eventos, né, então o calendário de eventos estão voltando, assim, aos poucos, né, então é isso, sim, é basicamente isso. É, eu queria até abordar já, já que você, você falou, vou, vou, vou pegando ganchos aí na, na, na nossa conversa, né? Mas é, você está nesse momento no seu no ou na, tá, na loja? Isso, eu até comentar isso, esqueci. É, na pandemia. Então, isso que eu falo, <risos> na... É que você tem uma loja, né? Então. É... Isso. Ah, abrimos essa. Tratado, né? é, abrimos essa loja na pandemia. Ah, foi. É, foi na pandemia e resolvemos empreender. É uma loucura. Coragem. Mas abrimos, a gente tem esse espaço, fica no subsolo de um hotel, aqui no centro de Ceilândia, que é uma cidade bem periférica de Brasília, é, e não tinha nenhuma loja, nenhuma grafite shop aqui, aqui próximo né, da região. Tinha mais central. Então, assim, os artistas que moram aqui mais periféricos, eles sentiam essa necessidade de ter uma loja especializada que vendesse o material para eles num preço justo, sabe? Porque as lojas aqui elas vendem. Elas meio que superfaturam o spray, né? O spray já é um material caro, mas uma loja que não é uma grafite shop, ele vende uma tinta que eu vendo a R$17,50, ele vende a 30. Então, assim, é, é um valor muito discrepante, né? Então, assim, a gente ab abrimos essa loja na pandemia, em meio à pandemia, abrimos a loja, ela fez um ano agora, em novembro, abrimos novembro do ano passado, fez um ano agora, e assim, é um espaço que está em construção, eu quero também fazer uma galeria de arte aqui, é um espaço onde, não é uma loja, é uma loja, né, mas é um espaço que as pessoas vêm para desenhar, o pessoal traz tela para pintar aqui, às vezes tem algum edital aberto, chamamento público, a galera vem para eu ajudar, assim, eu não sei muita coisa, mas assim, o que eu sei, eu compartilho, então, assim, é um espaço de convivência artística mesmo. Tem a loja, né, mas assim... É, a gente quer criar mais esse ambiente artístico, né, onde a pessoa tem um lugar, às vezes na casa dela ela não consegue desenhar, ele vem para cá, desenha, pinta sua tela, vai ter outros artistas aqui, então, assim, tá sempre um vídeo de arte rolando, então, assim, é realmente um ambiente artístico, sabe, e a gente quer que isso se expanda, né, eu tenho muitos planos para esse espaço, quero fazer feirinhas, quero terminar de fazer essa galeria, e várias coisas, a gente fez uma, uma pequena inauguração, mas foi, assim, uma, muito simples, eu quero realmente fazer uma inauguração, porque com a pandemia, realmente a gente fica inseguro, né? Porque aqui é um subsolo, então, assim, imagina, 30 pessoas aqui, eu não acho seguro, né? Então, Sim. assim, a gente ainda não está é, levando a loja como ela poderia ser levada, né? Então, assim, estamos assim bem tímidos com os eventos, tal, tomando todo o cuidado, então, assim, acho que com, com o tempo, conforme é, vai, né, todo mundo vai se vacinando, vão liberando, a gente vai conseguindo andar com os projetos da, da loja, assim. Qual que é o nome da loja fazendo já o hein? É máquina de rabisco, graffiti Shopping. Ah, beleza. É, e aí, aí fazem tatuagem aí também é isso? Sim, sim. Aí tem tatuagem, vendemos spray fazemos ilustração, várias coisas, tudo assim que envolve. É. Não dá para você ficar no nicho só, assim, artista. Você tem que, você tem que, por exemplo, na pandemia, não pude tatuar. Então assim, eu pinto, eu faço tela, eu vendo ilustração. Então, assim, você não pode ficar numa coisa só, porque às vezes você fica impossibilitado, então, assim, você não vai conseguir ter sua renda. Então, assim, é, artista multidisciplinar, fazemos de tudo, né? Sim. eu ainda escrevo projeto também, então, assim, é um pouco de tudo mesmo. Você é uma faz tudo de Brasil. Nossa, é demais, é demais. Mas é, eu, eu acho legal essa, essa história da loja, né? Porque... Eu, eu notei já alguns lugares, assim, que parece que quando você tem uma loja, principalmente estou claro, comparando com São Paulo, é, é muito difícil que São Paulo é muito grande, né? Mas tá falando, quando você está falando de Ceilândia, né? Eu, eu vou dar até um exemplo de Campinas aqui, tem hum. as, as lojas de, de, de grafite. Que, vou ter, o exemplo de Campinas era é, é justamente isso: é grafite, e tinha exposição, e tinha tatuagem também, a loja do Moai. Não sei se você conhece. Hum. Cara de não conheço. É, mas enfim, ele tem uma loja lá e, e acaba sendo. Não, acaba, acaba que não é uma loja, acaba virando um ponto de encontro de artista e de interessados pela arte. Assim. Então ele tem quase um papel de centro cultural. Exatamente. É, e eu ia, eu ia te perguntar como é que tá isso. Eu, tudo bem que você começou faz um ano, mas você já sente já essa movimentação, esse papel aí na. Você acha que já deu, já deu para sacar um pouco esse, esse potencial de, é, de aumentar a cultura na, local só com uma loja? Olha, assim, aqui, a cena de Brasília, é, todo mundo acha Brasília uma cidade super pequena, e eu concordo plenamente, acho é super pequeno. No entanto, a cena aqui sempre foi uma cena muito forte, a galera aqui sempre foi, o grafite aqui sempre foi reconhecido nos outros estados, sabe? Então, assim, tem muita galera nova é, vindo, né? É, iniciando no grafite e hoje em dia com a loja, nossa, eu não conheço nem metade das pessoas que pintam nessa cidade e que, que é tão pequena, né? E eu conheço muita gente, porque eu tô há muito tempo, né? Então, assim... Eu acredito que com a loja eu pude ver o quanto de pessoas que tem pintando. E realmente, assim, por a gente estar mais é, num ambiente periférico, essa galera que, que mora mais para cá e até um pouco mais longe, elas vêm muito para cá. Então, assim, eu pude. Eu não sei se a loja favoreceu isso, mas assim, eu pude ver o, o quanto de pessoas estão pintando, né? E uma galera super jovem, porque às vezes eu ficava pensando, gente, será que o grafite ainda é interessante para essa galera mais jovem, né? porque como eu tenho muito esse meu ambiente aqui, né, a galera um pouco mais velha, e eu não via tanto essa galera mais jovem, agora eu tô vendo, nossa, ai, ah, que legal que o grafite é super interessante, essa galera tá, tá surgindo, muitas mulheres, nossa, a cena de Brasília tá muito forte, a cena feminina, também muitos caras aparecendo. Então, assim, eu acho que a loja me possibilitou eu ver o quão, o quão grande está o grafite aqui na cena, sabe? E, assim, acredito que a loja, sim, favorece, né? É, ajuda, porque muitas... Até eu, eu tinha, tinha para comprar meus empresas, eu tinha que ir lá no centro, né? Eu falo assim, centro seria Brasília, o que foi planejado, né? Aquela parte ali foi planejada, é, tudo em volta que eram invasões, que depois viraram cidades. Então, assim, eu tinha que ir lá né, para comprar e agora não, tá aqui, então assim, acontece também com, com os outros amigos que são artistas que moram por aqui e teriam que se deslocar é, um espaço maior para poder comprar spray, então assim, acredito que a loja realmente ajudou e eu vejo muita gente, nossa, é, é muito bom, porque eu acho que o grafite é muito isso. Quando uma pessoa para de fazer grafite, por exemplo, sei lá, você tem uma quebrada, uma pessoa parou de fazer grafite ali, aquela pessoa, ela parou de ser é, um influenciador, né? Ela parou de ser vista ali. Então, às vezes, uma pessoa jovem iria ver aquela pessoa, iria... Nossa, isso aqui, eu quero fazer isso aqui, isso aqui é muito legal. Então, assim, hoje em dia eu tô vendo muitas pessoas surgindo, e, e é meio que um, que um movimento que ele vai que é muito orgânico. As pessoas vão surgindo e vão surgindo muito mais pessoas, sabe? Então, assim, é muito bom isso, porque é, isso nunca vai morrer. Então, porque as pessoas, elas estão elas sendo influenciadas cada dia mais. Então, eu fico feliz em poder ver de poder não, é, eu, eu sempre falo pro meu marido, nossa, eu fico, quando eu vejo uma pessoa e eu não conheço, eu fico feliz, porque eu vejo que tem muitas pessoas na cena, isso é muito legal, que a gente nem consegue ter contato com todo mundo, né, tem o um lado ruim, mas tem o um lado bom, de você ver que a cena, ela foge, assim, do controle que as pessoas nem sempre se conhecem, né, na sua totalidade. Agora que tá tendo mais eventos, né, porque na pandemia deu essa brecada, agora que voltou os eventos, então a gente tá vendo muita gente na cena, então, assim, eu tô curtindo demais, assim. Não sei se eu pude um pouco da pergunta. Não, imagina, a ideia é devagar mesmo. Mas é... eu queria que você falasse um pouco também da cena de Brasília, né, em, em geral. Tem, enfim, acho que tem muita gente que não conhece direito Brasília, né, Bras... conhece Brasília pelo noticiário. Sim, e... Ai, é... estamos <risos> mal vistos. Não, não, não, vou, não vamos falar sobre isso. É... <risos> mas a não mas é mas é isso né a imagem que parece de Brasília normalmente é o plano piloto ali então é... É... E, e aí parece que não a impressão é que passa que não existe espaço paredes para serem grafitadas né parece como se fosse é... só um... É, um... os prédios oficiais ali e... E... e como se não tivesse lugar para o grafite florescer mas se você indo para Brasília se assim, eu já fui algumas vezes tal tem um... Eu lembro de alguns lugares que eu lembro que eram bem propícios para isso, né? Eu acho que tu... Aquelas... Aqueles tuneizinhos que... Pra, sim. Que é, Não, que aliás, é super é... ocupado por grafite, né? Sim, sim. Ali são grafites ilegais, né? Porque Brasília é tombada. É. Sim. Né? Assim como São Paulo, né? O grafite claro, ele foge claro. do controle. O grafite ele é transgressor né na sua essência. Uhum. Eu, por eu fazer personagens, às vezes as pessoas acham que tudo que eu faço é legal, mas Muitas vezes a gente pega a parede Não, não, não pediu autorização Não queremos nem saber quem é o dono da parede A gente só foi lá, se juntou, pintou E assim, é, aqui é, Como eu moro numa cidade periférica Isso é muito tranquilo, né? Eu chegar, eu pintar um muro e eu nem pedir autorização Desse muro, é muito tranquilo Porque assim, é, numa cidade periférica Onde tem tantos problemas sociais Eu pintando um muro é, é o de menos, sabe? É o de menos, então assim Aqui onde eu pinto é muito tranquilo é, eu pintar, quase não tem nenhum problema. Já no plano piloto, né, Brasília, por ser uma cidade tombada, tem alguns artistas que moram lá, eles já, consegue, é, já conseguem pintar mais lá, né? Eles já conseguem autorização ou não, né? Então, assim, tem muitos lugares lá que são pintados, sim. É, o grafite, ele foge do controle. Ninguém consegue, você não consegue controlar, né? As pessoas, elas têm isso de, de irem, de marcarem, de fazerem seu trabalho. Então, lá tem muitos grafites, tem muitos artistas que pintam lá. Eu quase não pinto lá. É, mas quando rola evento mesmo, por eu morar aqui, né, a logística é mais fácil eu estar por aqui do que eu pintar lá, né? Eu vou pintar lá agora é, sábado, né? Amanhã, eu tô perdida. Eu vou pintar lá amanhã. É, teve um edital de chamamento público para pintar umas paradas de ônibus e eu passei. Eram, acho que 28, 27 ou 28 vagas. Foram 200 inscritos e eu consegui passar. Aí eu vou estar pintando lá amanhã, numa parada que é lá bem, bem, bem central, né? Lá no plano piloto. Mas, assim, geralmente, quando não é assim, eu quase não pinto lá, né? Mas a cidade é muito pintada, muito pintada. Muita gente pinta lá, vários... Porque, assim, é... Tem muitas pessoas que gostam de transitar pelas cidades, né? Então, elas pintam em todas. Às vezes, você vai numa cidade, é, tipo, super distante da outra, você vai ver o trampo da pessoa ali, sabe? Então, assim, eu gosto muito. Eu gosto muito de ver grafite. Sempre quando eu tô saindo, estou tô viajando, ou tô andando, eu sempre tô lendo o que, o que tem nas paredes. Eu sempre tô lendo tudo, eu sempre tô visualizando, assim. E a cena de Brasília sempre foi uma cena muito forte. É, ela sempre foi conhecida em todo o país, sabe? Aqui tem artistas que estão há muito tempo na estrada, tem artistas que são novos e que já têm relevância, sabe? Então, assim, eu acho a galera de Brasília muito criativa. Eu acho que a gente é mais conhecida aqui por ser... Opinião minha, né, claro, por ser mais ilustradores, assim, aqui os artistas eles são muito ilustradores, sabe, então assim, é, às vezes a gente vê sempre uma galera com um estilo diferente, porque a galera tem muito isso da ilustração mesmo, sabe, e acaba que o grafite, acaba levando isso para o grafite, né, então assim, a cena aqui é bem rica, tanto a feminina como a masculina, é, então assim, a cena é muito rica, que a galera sempre representou e continua representando, e eu fico muito orgulhosa de ver a cena. É, mas só, só para... A gente estava tá, dando essa introdução de Brasília, né? Essa imagem que aparece é, é, é o plano piloto, mas é isso, como você falou, né? Tem as cidades satélites, que são cidades mais comuns, né? Porque Brasília é muito fora do padrão de qualquer cidade do mundo. Sim, né? sim, o... Todo pouquinho. Não, é o desenho dela, né? A construção é. dela, é realmente é única, assim, é uma obra por si só, né? O... Foi planejada, uma cidade Exato, planejada. Que sim. fugia até do controle, é. né? Ela tem problemas é, que fugiram exato, do controle. É, você não consegue conter as pessoas, imagina. Você, não plane... ah, você planeja, mas você não consegue conter as pessoas. Sim. Mas acho que, assim, quando eles planejaram assim, a, a, a cidade, né? Acho que todo o plano arquitetônico, o urbanístico da cidade, tudo muito bem pensado. A, a, as obras do Niemeyer, por si, só são obras, né? Do Lúcio Costa e tal. É, as esculturas que tem na cidade e tem o, também o, as ilustrações do Atos do Vulcão, né? Sim. entre outras, que pela cidade, ou seja, é uma cidade que, que ela já nasce pensando na sua arte urbana de alguma forma. As cidades que vão surgindo ao redor não, não tiveram esse pensamento, e ao meu ver, o grafite meio que supri é, um pouco essa é, é, essa parte de humanizar um pouco a cidade com a arte. É, eu acho que o, o grafite tem um pouco, um, não, tem bastante esse papel de levar a arte para o espaço público, onde às vezes é, o espaço seria muito menos agradável, é, principalmente num, numa área mais árida, né? Acho que te, tem algum, alguns aspectos onde o, o, gra, o, o grafite, acho que o grafite por si só ele melhora o, o ambiente, mas se você está falando em cidades periféricas, né, que não tiveram o mesmo cuidado que que é que o que, te, que teve o plano piloto. Eu acho que o grafite acaba é, ajudando essas cidades a, enfim, a ficarem de melhor convivência mesmo. É, é assim que eu vejo, né? Eu até queria que você falasse um pouco dessa dessa questão, né, de como que o grafite é inserido nessas cidades satélites, né? Porque, ó, ó, você eu... falou isso aí. Você, falou, você me veio uma imagem na hora. <risos> teve um evento que aconteceu antes da pandemia e teve agora ele de novo, né? Mas ele teve esse período de interrupção por causa da pandemia, ele aconteceu em 2018, chama Feste Povos, ele acontece é, numa, numa invasão de uma cidade que já era uma, uma invasão, todas as cidades aqui são uma invasão, né, isso acontece na cidade estrutural, aí Feste Povos acontece em Santa Luzia, que fica numa invasão da cidade estrutural, uma, uma invasãozinha que sobrevivia do lixão ali, né? agora eles tiraram o lixão, tem a parte boa de ter tirado de lixão, porque é um lixão, né, mas a parte ruim aqui é que famílias sobreviviam desse lixão, né, é, se pode falar ser ruim, né, porque as pessoas sobreviviam, tinham que sobreviver do lixão e quando tiraram o lixão, elas meio que perderam aquela fonte de renda ali. Então, aconteceu esse evento em 2018, Festa de Povos, lá na cidade estrutural. Aí teve uma matéria aqui no jornal, Mostrando o grafite, aí mostrou um grafite aqui no plano, lá no plano piloto, aí fizeram uma pergunta para o morador, o que, que você acha do grafite tal, a pessoa respondeu, ah, eu acho legal, ele apaga a pichação, né? ele deixa a cidade bonita, né? o morador do plano piloto disse isso. E fizeram a mesma entrega, aí na, na reportagem mostrava o grafite no plano e o grafite lá na, nesse evento que teve, Eu acho que foi bem próximo do evento. Aí mostrou o grafite lá na, na Santa Luzia, na no estrutural. Aí perguntaram, o que, que você acha do grafite e tal? Aí a, a, a moça, né, é, falou, a moça, que a, a casa dela que foi pintada, né, porque lá são, vários, são várias casas de madeira e o evento é, pinta tudo, né, lá não tem nem asfalto. E, todo, e o evento geralmente acontece no final do ano, quando tá chovendo, então vira um lamaçal ali, mas tá todo mundo pintando, a, a criançada tá toda na rua, então eu perguntaram para ela o que ela achava do grafite, ela falou assim, olha, eu gosto muito, eu abro minha janela, isso muda meu dia, isso aqui traz alegria pro meu dia, isso aqui muda é, a minha visão aqui, porque aqui não é um lugar tão bonito tal, eu acho que ela até fala do esgoto também, tem um tempo assim que eu vi essa reportagem. Então, se assim, você vê que o grafite... Em determinados lugares, ele tem ele tem uma outra essência, sabe? Ele tem ele tem um porquê muito maior. Em cidades periféricas, o grafite realmente ele traz vida, ele traz alegria. Geralmente, em cidades mais elitizadas, que ali eles não tem muito problema, tipo assim, com a cidade. Para ali, para eles, o grafite é usado como uma forma de, de limpeza da cidade, sabe? Uma coisa de higienizar o lugar. Né? Eles acham o grafite é bonito porque colore, a pichação é feia, porque destrói sabe, e cidades periféricas, aquilo ali vai mudar seu dia, imagina, é, nesse evento, são 90 artistas convidados, 90 a 100 artistas convidados, e mais os artistas que vão por fora, porque eles não são convidados, mas eles levam o seu material para pintar. Então, assim, é capaz de dar mais de 200 artistas pintando nesse evento, sabe? Então, assim, é muita gente pintando, e, e você vê a alegria das pessoas que estão ali. Eu já pintei lá algumas vezes, e às vezes a pessoa pergunta você está ganhando alguma coisa para estar aqui. Não, não. E a pessoa não entende por que você está pintando ali. Né, porque você está pintando a casa dela e está melhorando o lugar e você não está ganhando nada por aquilo, sabe? Porque é um, é um mutirão de grafite, é um evento que é um mutirão. Eles tentam ajudar com básico, né? alimentação e alguns kits, mas nem todo mundo... Né, é... Como é uma inscrição, nem né? todo mundo consegue. E mesmo a pessoa não conseguindo participar, ganhando kit, a pessoa vai. Vários artistas vão, tiram do bolso e vão lá para alegrar aquele lugar, para levar a arte. Né? O grafite, hoje em dia, você vai num museu, você vê o grafite. Você vai, sei lá, eu nunca fui para fora do país, mas eu vejo vários países que têm vários prédios pintados, que tem vários museus de renome, que hoje em dia tem o grafite no seu catálogo de exposição. Aí você vê o grafite numa cidade totalmente esquecida, né, você vê algo que tá no museu, mas também tá ali, sabe, eu acho que o grafite, ele meio que, ele meio que deu uma, sei lá, um telezinho, assim, sabe, nas galerias, porque, assim, seriam ambientes que a gente não teria acesso, vários dos artistas do grafite são artistas periféricos que não teriam acesso a uma galeria de arte, sabe, e o grafite, é no seu caminhar, hoje em dia você vê artistas do grafite ali na galeria, sabe? Então, assim, acredito que o grafite realmente, ele tem esse poder transformador, e nas cidades periféricas, gente, você não tá entendendo o que, que você pintar numa cidade como essa. A galera, assim, a, a, eles param tudo para estar tá ali, para verem, sabe? É tipo assim, é, é um evento, sabe? Eu já participei também do Meet of Favela, que é lá no Rio de Janeiro, é o maior mutirão de grafite do mundo. Acho que eles reúnem eu não sei nem falar, mas tem matéria do jornal que fala, não sei se é 3 mil pessoas, é muita gente. É muita gente, é um evento que tem mais de 10 anos, a comunidade anseia por o um evento, sabe? É aquela coisa assim, que acontece... Uma vez no ano, o senhorzinho que tem um vasinho, ele sabe que naquele momento ele vai vender mais, porque é muita gente, né? É a pessoa que faz a marmitinha, tem artistas que já têm suas casas, assim, eles vão há tanto tempo, que já tem é, alguém da comunidade, já recebe eles, assim, ó, oh, você pode usar meu banheiro, você pode dormir aqui, porque por ser um mutirão, às vezes a gente, a gente dorme numa escola lá, sabe? Então, tem artistas que vão há tanto tempo que já tem as suas casas, sabe? Já tem seus amigos lá, que eles conseguem ir, então, assim, o grafite é muito diferente, é muito diferente quando ele é feito na periferia, de quando ele é feito numa cidade, que tem tudo, né? Então, assim, é, realmente ele tem esse poder transformador e é lindo você poder participar disso, você poder ver isso, sabe? E as pessoas entendem. Engraçado que as pessoas entendem. Elas veem aquilo ali e elas acham aquilo ali o máximo e elas falam que aquilo ali mudou a vida delas. Então, assim, é emocionante. Que legal. Nath, agora, agora enfim, a gente vai, vai a parte cronológica de como você começou. Eu queria... <risos> Eu queria muito que você falasse do seu começo, assim, é, desde quando você está na cena do grafite aí, e quem te influenciou, como é que foi para você chegar, entrar no na cena, e como começou mesmo, assim, se é, era de criança, adolescente, de ficar desenhando, né, você trabalha com figuras, né? É, como é que como que veio essa esse primeiro passo artístico mesmo próprio seu e é para Sair do papelzinho para ir para a parede. Sim. É, como você falou, é, sempre, desde criança eu desenho, né? Mas eu acho que ali, na pré-adolescência, eu já não desenhava tanto. Eu acho que eu conheci o grafite através do hip-hop. Acho não, tenho certeza. Conheci o grafite através do hip-hop, né? Foi através, primeiro através das músicas, né? De rap. Depois, é, conheci algumas pessoas que dançavam, break. Aí, logo em seguida, eu conheci o grafite. Eu conheci o grafite através de uma revista. Na época... Tinha uma revista chamada Revista Grafite. Eu acho que era a única, não sei se tinha uma ou outra, mas assim, foi a que eu tive acesso. Foi essa revista. E nessa revista eu vi. Aquilo ali já me impactou de, de cara, assim. Como eu já estava nesse ambiente mais underground, né, em função das músicas e tal. É, e eu vejo essa, essa revista, eu imediatamente eu já acho muito legal. Eu vejo algumas mulheres que, lá, que, né, que estavam na revista. Jana Joana, que até hoje pinta, Valesca, Nina Pandolfo. É, minha referência de grafite é muito grafite dos anos 2000, sabe? É, eu faço personagens femininos e nessa época, assim, as mulheres que faziam grafite tinham muito essa... É, essa essa coisa né do grafite de personagem feminino, sabe? Então, a minha referência é muito a Valesca, Canina Nina Pandolfo, sabe? Até mesmo a Tica. Então, assim, essa é a minha referência. Então, assim, eu vejo essa revista de grafite, aquilo já entra na minha cabeça, eu já acho legal, já quero saber o que é, eu já começo a procurar na mensagem E, assim, nessa época, que eu... Foi muito na, na adolescência, eu conheci o grafite de... de de, de 16 para 17 anos, então, assim, eu já comecei a procurar na minha cidade, e vi que muita gente fazia grafite, e no, no percurso da minha casa, para o meu estágio, que eu fazia na época, eu saía do Recanto das Emas, ia para o plano piloto, nesse percurso eu encontrava vários grafites pelo caminho, sabe, ali no eu passava ali pela W3, no plano piloto, tinha muitos grafites, então assim, eu fui, eu fui bombardeada, sabe? Então assim, foi muito rápido a minha inserção no grafite, eu já vi na revista, e já conheci uma outra mana que fazia grafite, aí a gente já foi pintar na rua, aí eu já conheci as pessoas que pintavam, aí eu já comecei a colar em evento, pintar na rua, e todo final de semana eu tava pintando, né? Minha família meio que não entendia o que era aquilo... É uma fase, é uma fase, ela está numa fase da vida dela. E estou eu aqui com 32 anos nessa fase da vida que nunca acabou. Então, assim, foi muito, foi muito intenso, assim, a minha, a minha inserção assim, no grafite. Eu fui muito bem acolhida, na época não tinha tantas mulheres que pintavam, eu acho que tinha umas 5 mulheres, sabe, eu sou da primeira geração de grafiteiras do DF, né, e hoje em dia tem um grupo no WhatsApp que tem mais de 60 mulheres, então assim, eu vi a cena crescendo, sabe, vi, vi assim, as mulheres pintando, parando um pouquinho, depois voltando, tá então assim, várias amigas que pintavam comigo no início, algumas pararam, aí já voltaram, sabe Então, assim, meio que a galera que eu comecei é, a pintar, elas até hoje pintam, sabe? Então, assim, é muito legal ver, ver tudo isso, assim, sabe? Mas, assim, foi muito... O grafite meio que ele... Quando você conhece acaba se tornando... é seu estilo de vida, né? É aquela coisa, é o lifestyle, é seu estilo de vida. Ele se torna a sua vida, sabe? É, você vai pintar todo final de semana, então, assim, é muito orgânico isso. É meio que inconsciente também. Essa coisa, quando você descobre, você quer pintar, você quer descobrir, você quer melhorar. Você fez um desenho hoje, ele não saiu tão bom, então você já tem que fazer outro pra melhorar aquilo que você não achou tão bom, e você vai nesse ciclo, assim, pintando muito, sabe? Pintando muito na rua. Então, assim, o grafite... É apaixonante, assim, quando você conhece, você não quer fazer outra coisa. Vou fazer uma pergunta técnica aqui para você, que é a seguinte. O... Existe, obviamente, uma diferença entre você desenhar uma tela, desenhar uma parede e desenhar numa pele, né? Eu acho que são, o... é, são três é, superfícies aí bem distintas. Mas como que uma influencia a outra? Você, você, você leva coisas de uma para outra? Olha, eu acho que o grafite, ele me ajudou a, a ter uma visão bem ampla. assim. Eu acho que o grafite, ele, ele não te enquadra, sabe? Ele não te deixa numa caixinha. Então, eu acho que... Eu fazer grafite, isso me trouxe uma visão um pouco mais ampla sobre tudo, sobre pinturas de tipo grafite, você não precisa só usar spray para você pintar. Você pinta na rua, você pode pintar com o que você tiver, com latex, você vai usar spray, você vai usar pincel, sabe? Então, assim, é meio que o grafite me, me, me ajudou a ver que eu posso usar diferentes suportes, tanto na tela. E com relação à pele, que é totalmente diferente. Essa coisa de você ser livre mesmo, sabe? Porque o grafite é, é uma pessoa, um ser humano fazendo. Não é uma máquina, não é uma impressora. Então, assim, às vezes, é, tatuagem é, é um ser humano que está fazendo. Então, assim, às vezes vai ter um errozinho ali. Porque é, é, é algo que foi humano, até uma, uma escultura. Por mais perfeita que ela tiver, ela vai ter coisas ali que vão denunciar que foi o ser humano que fez, não foi uma máquina que fez algo ali perfeito. Então, acho que o grafite trouxe essa, essa liberdade de você poder criar, de você poder estar tranquilo com o que você está fazendo, independente do suporte. Eu pinto, assim, técnica mista em tudo, né, em questão de tela. Eu uso tudo para pintar uma tela. Não é ver, eu estou pintando uma tela, mas estou ali com um lápis de cor aquarelado na tela ali, com várias coisas pintando a tela, então eu acho que o grafite me trouxe isso, assim, de não ter uma receita de bolo para fazer nada, sabe? Então, isso também, claro que a tatuagem tem a, a questão técnica, né? É, de você fazer uma tatuagem, de você aplicar ela, de ela ser durável de você fazer um traço que depois ele vai, daqui a 30, 50 anos ele não vai estar é, tá feio, ele não vai grudar no outro e a escrita não vai, dar, não vai ficar legível, tem tudo isso mas eu acho que mais essa questão assim, de você saber que o que você faz é, é, é um, um ser humano fazendo, entendeu? você não se cobrar perfeição, entendeu? você fazer o seu melhor, mas saber que que tudo ali vai ter vai ter esse vai ter esse toque de um ser humano fazendo não de uma máquina, sabe? Acho que o grafite me trouxe mais essa questão assim, de, de liberdade de criação, sabe? De você descansar e de você aproveitar o que você está fazendo. É mais isso. É, uma pergunta que não dá para não fazer, Nath, é a seguinte: a gente tem enfim, são 10 anos a gente, um pouco mais já, que a gente vem falando, trabalhando com fora do museu. E a gente mapeia artes e artistas, né, e a gente tem falado bastante com mulheres artistas que falam do, do preconceito que existe na cena, né. Óbvio, assim, o machismo não é uma exclusividade da cena do grafite, o machismo está na sociedade, em vários ambientes, tipo, não sei se existe um ambiente que não, em que não esteja. Mas é, é, é, pois é, mas, é, é, mas é, muito, é muito interessante quando a gente conversa com essas meninas como elas falam. da, é, da resistência que existe por alguns grupos né, de, de homens grafiteiros da chegada de mulheres. Né? Então existe um preconceito, existe um, um olhar meio torto, é, não reconhecer o trabalho. Muitas delas falam assim que está do lado de um cara, daí alguém parabeniza o cara pelo desenho, nunca vai achar que é ela que fez, é, esse tipo de coisa, sabe? E fora da... Enfim, é uma questão até de violência, né? Acho que a mulher sozinha na rua à noite é mais perigoso, tem alguns aspectos aí. Eu queria que você contasse um pouco como foi para você, assim, entrar no, no, na, na cena, né? E o que, que você, teve, você teve que lutar, acho que ainda deve lutar, né? Acho que ainda é uma batalha diária essa daí também. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua experiência assim, com, sobre isso. Você falou isso, eu sou casada com um grafiteiro, né? Então, isso aí, uhum. eu estar pintando e alguém olhar para ele e falar assim, foi você que fez? Ele, como assim? Uhum. <risos> como assim? Não, não fui eu que fiz, isso é o trabalho dela, esse aqui é o meu, e ninguém triste que eu não trabalho um do outro. Aí, isso é clássico, eu pinto desde 2006, eu casei, eu casei em 2015... E as pessoas acham que eu comecei a fazer grafite porque eu casei com o meu marido. Então, assim... <risos> Alô! <risos> sabe? Tipo assim, isso aí é... Eu nem ligo mais pra isso, sabe? Eu nem ligo. É assim, eu meio que abstraio sobre isso. Mas o que você tá falando, quando eu comecei, eu não sentia isso. Realmente, eu não sentia. O que eu vou te falar é que eu acho que estamos vivendo um retrocesso. É isso que eu acho. Porque assim, quando eu comecei lá em 2006, eu fui muito bem recebida. Eu fui muito bem recebida. Tinha pouquíssimas mulheres na cena. É, e os caras que estavam nascendo há muito tempo, eles nos acolheram muito bem, eles nos incentivavam, é, sempre nos convidavam para eventos e tudo mais, entendeu? E essa galera que eu comecei naquela época, até hoje é dessa forma, até hoje é dessa forma. Mas, por que eu falei do retrocesso? Porque hoje em dia eu vejo que tem uma galera, que não são essas que eu conheço, que se incomodam realmente com a, com a nossa presença, sabe? E que estão sempre deixando isso, Bem claro, assim, em evidência. Sabe? É, várias coisas estão acontecendo aqui na cena de Brasília. E muitas vezes a gente tem que ficar, sabe? É, batendo de frente. Sabe aquelas situações chatas? Que não tem porquê, sabe? Cada um ali tem seu espaço. O legal do grafite é isso. Cada um tem seu. É, é uma assinatura. A minha assinatura é diferente da sua. Entendeu? É, o grafite é isso. Cada um tem sua identidade. Cada um tem seu estilo. Então, assim, tem ambiente para todo mundo entendeu? E as mulheres elas vão estar nesse ambiente mas os caras assim de um evento, o é, último evento que eu participei aqui, eram 120 artistas convidados é, entraram 30 mulheres porque aqui nos editais de chamamento público tem uma reserva de vaga de 30% destinada para mulheres, artistas é, portadores de necessidades PNE e LGBTQIA+. Então assim, conseguimos 30 mulheres no evento é, e mesmo assim ainda teve pessoas que acharam absurdo que falaram mal Gente, 120 artistas, 30 mulheres participaram, e mesmo assim ainda teve pessoas que acharam ruim, sabe? Esse último agora que eu vou participar, que eram somente 28 vagas, é, já estavam reclamando, ai, ah, as mulheres vão entrar por causa de cota, eles não entendem que não é cota, é uma reserva de vagas que, assim, é destinada para a mulher, senão não vai ter, porque, assim, o, o, a questão de sempre vai ter mais homens do que mulheres, né? Espero que um dia mude, mas assim, sempre vai ter, se, é um, um, se tem 200 inscrições, vão ser 150 inscrições de homens e 50 de mulheres. Então, a reserva de vagas, o, quando eu tenho essa reserva de vagas, as mulheres olham para editar e falam, ah, eu vou concorrer. Porque aqui eu estou eu tô, eu tô vendo que eu posso, que eu estou sendo, que tem um espaço que é para mim. Eu olho para aquele espaço e eu vejo que eu posso participar dele. Entendeu? Porque muitas vezes a gente não participa. Já participei de vários eventos que só era eu de mulher. Ou eu, ou eu e mais uma, sabe? Então, assim, acredito que a gente está vivendo um retrocesso. Acho que, sei lá, tem cara que tem medo de perder o espaço dele. E a forma dele reivindicar esse espaço é ele ficar brigando, reclamando entendeu? E o grafite é isso, você tem que, você vai desenhar, você vai estudar, você vai melhorar seu trabalho, as mulheres estão ocupando espaço porque elas merecem, porque o trabalho delas são bons, porque elas são, porque elas estudam, elas se dedicam no que elas fazem. Mas, assim, é muito triste ver isso, sabe? Porque eu não vi na minha época, quando iniciei, e hoje eu tô me deparando com isso, eu me sinto, me sinto até assustada, muitas vezes, assim, sabe? De ver que a gente tá passando por isso e é totalmente assim, desnecessário, porque o ambiente aí é para todos, e é legal que todos participem, Imagina, vai ter um evento de grafite e só vai ter um, um tipo de, de artistas ali. Só vai ter... O, o, o evento só vai ter uma cara. O evento não vai ser o um evento de várias pessoas, o um evento, sabe? Então, assim, é muito triste isso. Assim, o que eu acho massa do grafite é isso. Você poder ver várias pessoas pintando, várias técnicas diferentes, sabe? O legal é ter essa mistura, né? Então, assim, é, eu acho que agora que eu tô vendo mais isso. Eu estou me deparando com isso. Eu acho até bom que no meu início, graças a Deus, eu não passei por isso. Então foi bem tranquila a minha inserção. Na verdade, foi muita diversão. Foi muita pintura, né? Conhecer muitas pessoas, me divertir. Agora que eu tô me deparando com isso, né? Mas assim, a mulherada aqui na Alivia não. A mulherada de Brasília cai para cima. Se os caras vêm, elas vão em dobro para cima deles. A gente é muito unida aqui. É, uh, é até, tem até a ver com a próxima pergunta que eu ia fazer também. Algumas delas falavam da... Falam de... Que elas acabam se juntando, né? Criando crios aí para fortalecer mesmo, né? para ter um peso, para ter um, uma voz mais, mais forte, assim. Evento é, só de mulher? Evento só de mulher também, claro, super. Mas é, a, a, a pergunta que eu ia te fazer é que dica que você daria para uma menina que tá começando agora e sente algum receio né dessa cena cara sempre vai ter dificuldade como você falou antes eu acabei que eu não comentei sobre isso é mulher pintando na rua já é algo já é um ato de resistência porque assim já teve amigos que foram assaltadas na rua porque você tá ali pintando é, é, você deixa sua mochila aberta no chão você coloca o um som né a gente tem muito isso, né? De estar tá pintando com música. Então, se você liga seu som, você está pintando de costa para a rua, vai passar qualquer pessoa ali, você está propício a tudo, né? Então, assim, não é um ambiente muito propício para nós mulheres, né? Porque é um ambiente que nós estamos ali meio que fragilizadas, né? Porque as pessoas olham para gente e acham que nós somos pessoas que, vulneráveis, né? Então, assim, nós somos propícios a qualquer tipo de, de crime ali, sabe? Então, assim, não é um ambiente muito agradável. Então, assim... É difícil, realmente, você pintar na rua. O que eu aconselho é as meninas sempre encontrarem outras mulheres e pintarem de bonde, né? Vai Várias mulheres pintando, você sempre ficar atenta, né? para não acontecer nada com você. Mas, realmente, a gente pintando, os caras... Às vezes, os caras passam, mexem, os caras querem uma tinta, Ai, ah, me dá uma tinta, entendeu? E acha que, por ele ser homem, às vezes, ele não vai pedir pro outro cara, mas, para você, ele vai ficar enchendo teu saco e querer que você dê uma tinta para ele, sabe? E os outros caras não vão passar por isso, os outros caras vão falar, vai... Né? vai mandar ele para aquele lugar e o cara vai sair, né? Os caras eles têm o, o respeito da rua, a mulher não, a mulher já tem aquele ambiente ali que parece que não é para ela, né? As mulheres sempre foram empurradas para não estar nesse ambiente de rua, né? Sempre estar em casa, então acho que mulher está ali, ela tá propiciatura, então se assim, realmente é difícil, o que eu recomendo é você criar é, esses laços, né? Esse, é, se juntar com outras mulheres para você ir para a rua pintar e não desistir, porque realmente é difícil, é difícil, mas assim, o que nos motiva é algo muito maior, né? Então, assim, tem muitas mulheres hoje pintando, com certeza você vai encontrar uma mulher também no, na sua cidade, para você se juntar e pintar também, sabe? Então, assim, e escolher os lugares, né? Tem lugares assim que a gente escolhe para pintar, porque a gente gosta do lugar, né? Ah, é um lugar, tipo, massa, mas às vezes é um lugar super, tipo assim, deserto que às vezes a gente não percebe que o lugar ali não é muito legal, né? A gente só vê a estética, né? Eu gosto muito de lugar assim mais abandonado, né? Você imagina, um lugar abandonado, você vai fazer uma produção ali. Aí, tipo, é um portal, né? Um lugar todo destruído e tem ali um desenho super colorido. É tipo um portal para outro mundo, sabe? Mas, assim, é bom você escolher um lugar que vai ser um lugar mais tranquilo, né? É, pedir autorização também ajuda, porque quando você pede autorização, é meio que o dono ali sabe que você está pintando, aí já fica uma galera ali em volta que olhando você pintar, então já cria aquela, aquele ambiente de segurança, né? Mas é bom tomar cuidado, sim, porque a rua não é muito agradável para nós mulheres, não. E aí, a outra pergunta que eu ia te fazer é que recado você dá para os caras que são inseguros com a presença de mulheres na cena? Nossa, os caras que lute. Gente, os caras que lute, tá? Não precisa disso. Eu vejo que aqui em Brasília, pelo menos, os caras que são mais das antigas, os caras são totalmente, assim, apoiam, eles tão, são totalmente, é, assim, se eles não participam dos editais, você não vai ver eles reclamando. Se eles não estão em algum evento, você não vai ver eles reclamando, entendeu? Eu vejo que é uma galera, sei lá, não sei se é uma galera mais jovem, ou uma galera que não tem uma mente ainda evoluída, mas, assim, o ambiente está aí para todo mundo, sabe? O ambiente está aí para todo mundo, o grafite está aí para todos. É um, é um local que tem, que todo mundo tem seu lugar, sabe? todo mundo tem seu lugar ali no sol, então assim, e é legal ter várias mulheres, é legal ter vários caras, é legal a gente ter um ambiente multi mesmo, então assim, os caras têm que descansar, vão estudar, vão se aprimorar, e é isso, não tem que ficar ligando, por exemplo, eu já, já teve vários eventos que eu não participei, tudo bem, outra pessoa participou, me sinto representada, eu, eu, eu, eu participo de um evento, né? sei lá, faço uma inscrição para um evento e eu não entro, tudo bem, né? mas se tem outra mulher que entrou, eu me sinto totalmente representada, né, então assim eu acho que é mais isso, as pessoas não se preocuparem, fazer mais o seu e entender que é, o ambiente está para todo mundo e às vezes você não vai participar de um determinado evento ou de uma determinada atividade, não tem problema, outras pessoas vão participar, nem sempre a gente vai estar tá ali, né, entre os primeiros ou ali sempre na, na primeira fila, né, então acho que é mais isso você tá desde 2006, né, na, na, no, no, no grafite, eu imagino que você deva ter influenciado já muitas pessoas, e, enfim, mulheres, né, eu queria que você falasse um pouco dessa sua influência, assim, acho que esse pioneirismo seu, essa, essa a, a abertura de trincheira que você, que você fez da cena, acho muito, muito legal, muito interessante. O trabalho que você segue fazendo na loja ainda é um... Eu, eu acho legal demais, porque você cria um, esse, essa espécie de centro cultural para ser um polo ali de receber pessoas. Mas eu queria que você contasse um pouco de meninas assim que viram o seu trabalho, se inspiraram e começaram a grafitar. Sim. É um pouco ruim falar de mim mesma, né? Mas sim, eu, eu vejo assim, que eu tive uma... Eu tive esse esse papel de, né, de influenciar outras mulheres. Tem muitas meninas que hoje em dia pintam que sempre falam, que viram meu trabalho, e é muito isso que eu falei, né? Eu acho que o grafite, você querendo ou não, quando você pinta, você influencia as pessoas, né? É algo assim que você querendo ou não, você vai influenciar. Por isso que quando é, alguém para de pintar, tem um impacto muito grande na sua quebrada, porque você parou de pintar, você parou de influenciar, né, ali a sua quebrada. Pessoas que iriam gostar elas já não, vão, já não vão ver porque você parou de pintar. Então, acho que é muito importante a gente estar tá na ativa, sabe? A gente está pintando, a gente está ocupando. Porque outras pessoas vão ver e elas vão ver que aquele ambiente ali também é para elas. Acredito que muitas mulheres olharam, viram a Nath pintando e pensaram, pô, a Nath está pintando, ela consegue, eu também vou conseguir. Se ela consegue estar tá na rua, eu também vou estar, tá, sabe? Se ela consegue se manter ali na rua, eu também vou. Ela conseguiu ali se manter naquele ambiente, eu também vou me manter, sabe? Eu acho que mulheres pintando na rua influenciam outras mulheres. Isso é muito louco, porque elas vão ver que aquele ambiente ali elas também podem ocupar, sabe? É muito isso mesmo, do, de você olhar para aquela pessoa e você se ver nela, sabe? Então, eu acho que é muito importante, sim. Espero continuar influenciando as meninas. Eu tento o máximo, assim, ajudar elas no que eu posso, assim. questão estão muitas vezes... É, as pessoas entram no grafite e não tem muita informação, ou não conseguem achar, apesar que hoje, né, tem se tem a internet, tem muito material sendo produzido, então, assim, sempre que eu posso, eu tento ajudá-las, eu também, com outras amigas, a gente faz um projeto que é de capacitação, chamado Capital Grafite, então, assim, já dei oficina, as outras amigas que fazem projeto me convidam também para dar oficina, então, eu estou sempre, não que eu estou ensinando como deve ser feito, mas eu mostro como que eu faço, né, porque eu acho que todo, todo fazer artístico, ele é muito de experimentação. Né? Você vai experimentar e ali você vai encontrar o jeito que você faz aquilo ali. Não que seja o jeito certo ou tem um jeito errado. Mas você vai se encontrar ali, olha, eu faço dessa forma. Foi assim que eu, foi assim que eu desenvolvi minha técnica. Eu uso o spray dessa forma, para mim assim é mais fácil. Aí a pessoa, em meio a várias dicas, em meio a vários jeitos de se fazer, ela vai encontrar o jeito dela. Porque é muito pessoal, né? tem pessoas, tem, às vezes eu, eu pinto de um jeito eu mostro a pessoa, a pessoa, nossa, mas eu nunca fiz isso assim, nossa, nem sabia que podia fazer isso então, assim, é muito essa troca, né eu tô sempre aprendendo também em eventos, quando eu vou para eventos, eu sempre vejo a galera pintando, eu gosto muito de ver como as pessoas pintam, porque isso é uma forma, é como se fosse uma reciclagem, né, evento evento de grafite, acho que é um grande intercâmbio, né que ali você vai poder ver várias pessoas pintando, vários estilos e formas de se pintar, né e às vezes você aprende alguma coisa ali não tem como você não aprender. Então, eu gosto muito. Legal você falar isso de, de, de influência, né de ver outras pessoas pintarem, né? Você citou a Nina, no, no, a FICA também, como hum. influências influência para você, inclusive duas pessoas com quem é, que a gente entrevistou aqui também. É, aqui. Não, imagina. É, mas eu ia te perguntar justamente disso, a, a, a, as suas influências né e como que você chegou no seu estilo, né? É, se você já quer, para além até do grafite quem que você buscava de referência de desenho assim olha eu sempre gostei assim quando eu entrei no grafite eu só eu tive essa imersão com grafite né procurando artistas que faziam grafite grafite grafite grafite aí eu sou muito fã da Nina Pandolfo muitas pessoas às vezes olham o meu trabalho e falam nossa seu trampo lembra da Nina fala ai ah, que bom né eu sou muito fã do trampo dela, apesar que eu acho bem diferente né, meu trabalho do dela. Mas eu sou muito fã do trampo da Nina Pandolfo, da Tica, são pessoas que foram minha referência, né? Valesca, Jana Joana, que é muito esse estilo, né? Desse grafite dos anos 2000, né? Que é, é... Eu gosto muito de personagens, eu acabei, depois com o tempo, eu acabei encontrando outros artistas, né? Então, hoje em dia, artistas que não são do grafite, que eu também gosto, tem o Mark Ryden, que ele é pop surrealista, eu... Acho que eu me identifico com esse estilo, assim, sabe? E tem outras artistas também, tem a Tati Soares, que eu acho os trabalhos dela linda. Ela faz muralismo e tal. E ela, né, fez a trans, essa transição, né, de pintura para pintura em. Ai, desculpa. Tentando desligar. Eu acho, eu acho que eu vou desligar meu, meu, meus dados para ver se param de me ligar. Desculpa. No caso da loja, meu celular não para às vezes. Posso continuar? Pô, eu ia te falar que não atrapalhou em nada. Fica tranquilo. Ah, tá. pois Quando é toca, aí, aí minha... que não aparece. Pode ah, tá. Então, minha referência é mais essa. Né, de personagens femininos. Assim, eu sempre às vezes me perguntam sobre a minha personagem. Eu vejo que ela, meio que ela sempre foi meio que isso que eu faço hoje em dia, né? Tá certo que com o passar do tempo eu aprimorei ela, né? Eu fui aprendendo coisas novas, fui é, desenvolvendo mais a minha pintura, né? fui aprendendo a manusear o spray, então, assim ela vai ficando um pouco mais rica, né? E eu tô sempre meio que inconformada, tô sempre querendo melhorar ela e tal. Quando eu faço muito uma coisa, eu já quero ir pra outra coisa. Então, assim, meio que eu tô nessa linha agora das meninas flores, que são essas personagens mais orgânicas que eu gosto, que traz essa relação com a natureza. Acho que a gente que é mulher tem muito isso, assim, muito parecido com a natureza. A natureza, ela faz vida, eu acho que a gente, como mulher, a gente também carrega a vida, então, eu acho que tem essa analogia, assim, com a natureza, e eu amo trabalhos orgânicos, nas telas eu faço até mais, assim, porque às vezes no, no grafite eu não tenho tanto tempo para pintar, né, e tem trabalhos que demoram mais, então, eu, nas telas eu já coloco mais é, elementos, né, de insetos, tal, então, assim, eu gosto muito, é, é esse mundo, assim, que eu gosto, esse mundo mais de natureza, mais natural, orgânico, é o que eu gosto mais, assim, e o ser humano junto ali, Nath, a gente está chegando no final aqui já da nossa conversa e a gente sempre encerra com a mesma pergunta que a gente faz para todo mundo há mais de 10 anos já praticamente, que é o seguinte, né? eu tinha falado lá no começo da, da nossa conversa de como que a arte humaniza o espaço, né? acho que ele, ele melhora o ambiente, mas acho que é para além de melhorar o ambiente, ele melhora as pessoas que têm acesso à arte, acho que a arte tem esse poder transformador e a arte da rua, né? a arte fora do museu tem esse poder tem esse poder, acho que assim, é, potencializado ainda maior porque são mais pessoas que passam pela por esse ambiente, o um meio democrático, todo mundo tá tem acesso à arte de, de rua, né, à arte urbana, e acaba sendo afetada, né? Então tem mil histórias assim, sei lá, mil é pouco até, são cada artista acho que tem pelo menos algumas histórias de como sua arte impactou a vida de alguém, alguém que viu um trabalho seu na rua e foi transformado, mexeu de alguma forma, a pessoa se lembra sempre daquele momento. E aí a pergunta que eu te faço é se você tem alguma história, assim, de alguma arte sua e alguém que teve contato com ela e foi transformada de alguma forma. Alguém que foi mexida é, pelo seu trabalho na rua, assim. Sim. Então, é muito engraçado isso, né? Como eu faço... Eu não faço letras, né? eu faço desenhos, né? Eu faço personagens, né? Femininos. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem o que eu tô fazendo, perguntam se é um inseto. As crianças, bate o olho e já sabem o que eu tô fazendo. Criança tem um filho, assim, né? Adulto que às vezes eu acho que perde isso, né? Com o passar do tempo e fica meio perdido. Mas já teve casos, teve uma senhorinha um dia que eu fui pintar no num evento de grafite aqui em Braslândia, né? Aí eu fui, né? Tinha vários muros. Aí tinha, teve um muro que eu gostei muito, que tinha muitas plantas em volta. Eu falei, ah, eu vou fazer minha personagem ali. E tem muitas plantas, ele, ele, ela vai conversar ali. E os muros ali eram todos liberados, mas era o fundo da casa. Então, assim, não tinha, as casas não davam acesso. Era tipo o fundo das casas. Aí fazia um, um, um grande paredão, né? Aí eu fui tentei ali e tal. E depois aquela senhorinha, a dona da casa apareceu, né? Ela apareceu, ficou olhando ali e tal. Aí ela veio falar comigo. Eu falei, Ih, a senhora gostou. Ela nossa, eu adorei. Nossa, eu vou tirar todas essas plantas que agora, tipo... Ela vai ser minha filha, eu vou cuidar dela. Eu falei, não, não tirar as plantas. Deixa as plantas aí, que as plantas estão... As plantas e ela, as plantas vão crescerem, né? ela vai ficar ali, ela vai ficar até mais bonita que as plantas, tal. Então, assim, era uma senhorinha que eu acho que ela... Eu não conversei muito com ela, mas eu acho que ela era um pouco sozinha, né? Ela falou assim, ah, ela vai ser minha filha, eu vou cuidar dela. Então, assim, por ser personagem, às vezes... É... Quando as pessoas entendem, elas têm uma identificação muito grande, né? Então, assim, é, as mulheres gostam muito do meu trabalho. As senhorinhas adoram o meu trabalho. Então, é até mais fácil, assim, às vezes eu quero é, um muro, autorização de algum muro é mais fácil, assim. se Às vezes a pessoa tem... Quando você vai fazer grafite, tem relutância, né? Quando a pessoa é mais velha, a pessoa não entende o que é. Aí a pessoa, ai, não, não quero que você faça isso no meu muro. Eu já tenho uma facilidade em conseguir autorização de muro que a pessoa, ai, não, pode fazer, adorei essas flores, tal... Então, assim, a galera, eu sou muito bem recebida Nath é, brigadão pela conversa que a gente teve aqui, foi ótima é, demorou, mas saiu foi muito bom é, belíssimo papo é, você falou que as mulheres gostam do seu trabalho mas os homens também gostam do seu trabalho o seu trabalho é muito bonito Sim. É, <risos> e é super importante eu acho que para além até do, do, do, do, da sua produção artística eu diria que é a sua produção cultural, assim, acho que eu, é, criar um espaço, principalmente é ter a coragem de criar um espaço na pandemia, é, que vai afetar bastante pessoas que vão ter acesso ao seu trabalho, ao trabalho de outras pessoas, juntar essa galera, produzir realmente uma uma cena, assim, eu acho que é um, é, um, é um trabalho muito bonito e necessário em, nesses tempos que vivemos, onde a cultura Sim. é muito é muito subvalorizada, quando quando não totalmente desvalorizada, né? Mas, enfim, obrigadão, Nath, pela, pela participação. Só vou passar novamente a palavra para você, caso você queira fazer aí um fechamento, fica à vontade. Ai, muito obrigada. Fiquei muito feliz assim, com o convite, né? Imagina assim, arte fora do museu, acho que tem tudo a ver mesmo com grafite e com outras manifestações. Então, assim, é uma alegria poder estar aqui, poder contar um pouco da minha história, poder compartilhar. E é isso, gente. Muito obrigada aí pelo, pelo espaço né, de fala aqui poder compartilhar um pouco da minha história, e vocês poderem conhecer um pouco como é que é aqui né a cena em Brasília, e na verdade é a minha visão, né? Então, assim, tem várias visões sobre o mesmo o mesmo local, né? Então, assim, estou muito feliz em poder participar, e é isso, muito obrigada pelo espaço mesmo. Nath, brigadão, e nos vemos. Beijão. É isso é essa foi a Nath, e até a próxima entrevista do Arte Fora do Museu.